faz yes! to be or no Tupi! Tupi! That is the question! Ai, hey, no culo. Yeah. Nunca na minha vida eu tomei um sorvete desses. <risos> Seu Abelardo, a gente não vive só de comida. Abelardo Casa está mudando. Mas ele não tem família. Nós temos demais! Oi. Brasil precisar... Many towers! Golden Towers! É preciso castigar! Meter medo! Puta fascista carioca! É foda! We'll